Fala galera, estamos agora aqui em Bali, na Indonésia, novamente. E agora eu comecei finalmente o tal do projeto, Project Getaway, que eu falei para você na semana passada sobre o que está fazendo. Então agora eu estou aqui na frente da casa. A gente vai fazer tipo um MTV Cribs, mostrando como é a vida aqui, e mostrando um pouco mais de como é todo o projeto. Então a gente vai agora entrar lá para pra dar uma olhada onde eu estou ficando e como é o projeto. O projeto em si. É muito legal, porque realmente tem um, um pessoal aqui, que a maioria é empreendedor de startup, tech principalmente, que gostam não só de criar algo e ter algo assim que realmente faz a diferença na vida das pessoas, mas também combinar o estilo de vida em viver em algum lugar, algum lugar que realmente eles gostam e é tranquilo. Então agora aqui é onde eu tô ficando, a gente vai entrar aqui, só trazendo o meu cameraman, e a gente vai olhar, e aqui é a parte onde eu tô ficando em si que é dentro da casa é uma das vilas aqui que a gente está ficando meu quarto é logo ali aqui é a parte da sala da entrada e realmente é muito confortável e até isso é uma das mensagens importantes, que não adianta só a gente querer digamos se quebrar para fazer algo para as outras pessoas se no final a gente nós mesmos não temos uma vida que nos agrade realmente de qualidade porque tendo essa qualidade o conforto de tudo isso fica mais fácil a gente criar e é esse a ideia desse ambiente, de trazer as pessoas aqui dar um ambiente confortável, qualidade de vida, para que elas possam produzir no seu máximo e realmente ajudar as outras pessoas que elas querem ajudar com seus projetos e negócios. Então vamos continuar agora aqui na casa, que a gente vai dar uma olhada na parte principal, onde até deve ter um, um pessoal trabalhando, a gente vai incomodar um pouco eles, mas não tem muito problema. <música> Estamos chegando na parte principal da casa, que é onde o pessoal faz apresentações, se reúne E realmente é um ambiente muito legal, como você vai ver agora Então aqui é o ambiente principal, aqui são dois dos organizadores Say hi to Brazil Hey Brazil No vídeo então aqui é a parte principal tem diversos pessoal trabalhando you can always I'm shooting a video for Brazil showing how it's the product can always say hi to Brazil for the girls and all like they like that like <laughs> Então aqui a parte principal de pessoal está trabalhando, ou pelo menos fingindo que trabalha, e ainda bem que eles não entendem o que eu estou falando, porque assim eles não sabem o que eu estou falando e que eles estão fingindo que eles estão trabalhando. Continuando aqui, agora a minha parte favorita é a parte onde a gente tem hoje, a gente vai ter uma bela festinha aqui onde a gente vai começar, já estão preparando as nossas bebidas, e nós vamos ter aqui a piscina, que eu não sei como é que vai estar o fim da noite, aquele cidadão estava tendo uma massagem agora há pouco aqui também, está em conta do pacote e, realmente, a casa não tem nada do que reclamar. Agora, como última parte do ambiente, para passar a mensagem final, é onde eu vou gravar provavelmente aqui algumas entrevistas com o pessoal do que eles têm feito e até, se você ainda não está inscrito aqui no, no canal do, do Empreendedor Digital, inscreva-se para você não perder nenhum dos vídeos que eu vou estar fazendo, então é só clicar no link aqui abaixo que você pode se inscrever, que é a última parte. Tem uma bela piscina, uma bela casa e só colocar o óculos que o sol dá bem na cara, mas aqui realmente você pode ver que é um ambiente muito legal para fazer. Então esse foi só um vídeo rápido para mostrar como é aqui a casa, o que a gente está fazendo, como funciona e agora o que eu quero que você faça é que você visite o site do empreendedor digital que é empreendedordigital.com e nessas entrevistas, eu vou fazer algumas entrevistas com todos os empreendedores que estão trabalhando aqui no projeto, o que você gostaria de perguntar para eles? O que você gostaria de saber? Tem alguma dúvida? Algum problema? Como eles começaram? O que você gostaria de saber? Deixe o seu comentário, que aí eu vou incluir essas perguntas quando eu fizer. Além disso, inscreva-se aqui no canal do YouTube para você não perder nenhuma entrevista em nenhum dos próximos vídeos. Então, este vídeo fica por aqui. Espero que tenha gostado aqui dessa visão. Agora vou me preparar, porque como eu falei hoje em noite tem a festa de abertura. E a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.